Oi gente, meu nome é Miguel Silva, meu canal é Miguel 208 e agora que a gente já foi apresentado ah... <risos> Agora eu vou pedir pra vocês se inscreverem no meu canal Vamos fazer de novo essa? É? Por quê? Pra ficar por pelos vídeos que eu posto por aqui. Pra saber que se inscrever é... é não perder os vídeos novos que a gente lança. Queria apresentar minha casa pra vocês. Mas antes, eu queria dizer que eu morava no Complexo do Alemão. Eu vou lá de vez em quando, nos alguns dias, ficar com a minha avó e minha tia. Nesses dias que tem escola, eu não posso ir, porque aí eu tenho que fazer um montão de coisa. Aí minha mãe não deixa. Vai é é comer, tem um cachorro lá em cima, que ele, ele, ele, essas semanas ele tá virando meu amigo. Eu morei lá até ter quatro anos, ah, aí agora que eu tenho 5 anos, eu tô morando aqui. Uhum. Deixa deixa o travesseiro. E vem cara, eu lembro de uma história de quando tu era pequenininho, que tu fugiu de casa e foi se esconder lá na casa do Cauê, né? Conta pra gente como é que foi essa história. É... Foi, na verdade, foi um plano de fuga, né? Porque tava um montão de coisa chata e eu resolvi ir pra casa do Cauã em fuga. Eu abri o portão e fui correndo. Valeu pra ele fechar o portão rápido porque eu não queria que meu pai e minha mãe vissem. Vamos continuar? O que eu acho de mais diferente é que aqui tem uma escola aqui perto. Ah, e Aí lá tinha uma escola lá longe, tinha que andar de Kombi, aí eu não gostava. Eu achei muito estranho, porque eu nunca andei de elevador na minha vida. Eu pensei que o elevador ia parar e eu, eu ficar preso ali, mas só que não ficou ali. Nesse dia que eu tô morando aqui, é... eu não criei mais medo, mas... Que é uma coisa que eu tenho muito medo, é, é a garagem de noite, porque lá é muito escuro e um pouquinho iluminado, aí eu fico com medo. Sinistro. Aquela casa, aonde a lá o meu avô aí, teve dois estrela hoje, agora só mora a minha avó e a minha amiga ali. O que, que aconteceu com o vovô Laércio? É... é ele não sobreviveu na cirurgia Eu gostava dele Agora que ele virou meu avô Ele virou estrela Não sei pra quê. Esse foi meu primeiro vídeo Espero que tenham gostado E assim é muito bom se vocês derem um joinha também Não custa nada Beijão